Olá, eu sou o professor Fernando Thiago, da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Na aula passada, a gente comentou rapidamente, demos umas pinceladas, sobre cada subsistema de gestão de pessoas. Então, nesse módulo 2, nós vamos tratar de todos os subsistemas que a gestão de pessoas pode utilizar dentro das organizações. Nessa primeira vídeo aula nós vamos tratar de temas da unidade 1, um, que é o primeiro tema da unidade 1 um de recrutamento e seleção. Na unidade 1, a gente ainda vai tratar do subsistema de cargos, carreiras e recompensas. Mas nessa aula, vamos tratar apenas de recrutamento e seleção, que é um dos subsistemas importantíssimos da gestão de pessoas, que é onde a gente vai trazer pessoas para trabalhar na nossa organização de acordo com a descrição do cargo, de acordo com as competências necessárias para ela poder realizar o seu, seu trabalho, né? e também de acordo com os indicadores de desempenho que a gente vai desenhar lá na avaliação de desempenho. Então, vamos lá. O recrutamento e seleção de pessoal, ele serve, né vamos dizer assim, né, tem como objetivo atender as necessidades do quadro de pessoal da organização. Então, é uma ferramenta, né é uma, uma ação de gestão de pessoas e dentro dessa ação a gente tem várias ferramentas para poder escolher a melhor pessoa no melhor momento para poder ocupar um cargo dentro da organização. Então, a gente vai ter várias Várias formas de fazer isso, né? Então, o primeiro objetivo de recrutamento e seleção do pessoal é atender ao quadro de pessoal da organização, preencher os cargos. Né? Também, ele tem como objetivo a promoção ou transferência de colaborador. Então, por exemplo, se o colaborador, o trabalhador da, da nossa empresa, ele já está contratado, né, já tem um vínculo com a nossa empresa, ele pode ser promovido ou transferido para outro cargo geralmente promovido por seu bom desempenho, né? acontece muito. A gente vê assim nas, nas empresas que a gente trabalha, né? nas organizações que não é raro que as pessoas com um bom desempenho né? pode ser levadas a trabalhar em outra em outro cargo, em uma promoção quando um cargo é um pouco melhor, né? vamos dizer assim. Ou de repente transferido de unidade, está na, trabalhando na matriz, vai para alguma filial, ou está trabalhando no setor de contabilidade, vai para o setor de gestão de pessoas. Enfim, é possível né é, a gestão de pessoas por meio do seu subsistema de recrutamento e seleção, a partir das ferramentas da análise é, comportamental da pessoa, da análise de competência, da análise de desempenho dessa pessoa, é, verificar quais são os melhores candidatos para ser promovidos ou transferidos. Também um outro motivo né da, da, das ações de recrutamento e seleção é quando há demissão. É, geralmente o setor de recrutamento e seleção que faz as entrevistas de demissão, é uma, é um, uma função muito importante, principalmente para a gente saber né, os motivos que a pessoa é, foi demitida, né, se ela pediu a demissão, no caso, né, saber quais os motivos que levaram ela a sair, se realmente outra organização tem uma proposta melhor, ou se de repente ela não se deu muito bem com as pessoas lá dentro, quis sair da organização para aproveitar outra oportunidade em outro lugar... Ou de repente a própria a própria gestão de pessoas né, dentro dessa com, com apoio do sistema de avaliação de desempenho né, verificar né, as pessoas que não estão desempenhando bem e de repente sugerir uma demissão infelizmente né, surgiria uma demissão e aí sim o cargo fica desocupado para acionar o sistema de recrutamento e seleção né, para captar outra pessoa para repor aquele cargo né. isso se o cargo não foi extinto mas se se não for o caso precisaríamos repor esse cargo. E aí o um último item dos objetivos, aí né, dos motivos para utilizar o subsistema de recrutamento e seleção é a reposição temporária. Então, se é, vocês já viram no período de Natal, por exemplo, né, que as vendas aquecem, e aí a gente precisa de novos trabalhadores, colaboradores aí para poder atender a demanda que acaba aumentando. Né? Geralmente, em produtos sazonais, assim isso é muito comum. É, Natal, Páscoa. Tem vários momentos aí, dia das mães, que a gente pode contratar alguns colaboradores temporariamente para atender uma demanda específica e depois, né é, de repente, até aproveitar algum deles para algum cargo ali na organização, mas a ideia é que essa reposição temporária também é uma função da do subsistema de recrutamento e seleção. E aí por, por, com base nas características do cargo, né, vamos analisar qual a melhor pessoa para ocupar temporariamente essa função. Bom, então, o recrutamento de seleção, ele, como nós vimos no cidade passado a gente pode utilizar o recrutamento externo, que é captar pessoas de fora das disponíveis ali no mercado de trabalho, que estão né, trabalhando em outras organizações, ou mesmo não estão atuando em nenhuma organização, né desempregado, enfim, tem várias formas, né, isso a gente chama de recrutamento externo, e tem também o recrutamento interno, que é justamente aproveitar dentro do quadro de pessoal da organização, algumas pessoas para ocupar um outro cargo dentro da organização que esteja desocupado. A gente chama, né, de quando ocupa um cargo superior, assim um cargo melhor, vamos dizer, né. A pessoa está no cargo operacional, vai para um cargo gerencial, ou está no cargo técnico, vai para o um gerencial. É, quer dizer, ele é promovido, né, promovido recebe uma promoção e vai trabalhar no cargo melhor. Isso é um recrutamento interno, mas também pode ser enviado para outra unidade, outro setor, né, ser colocado à disposição de de outras unidades, enfim, recrutamento interno para isso. Então, quais são as vantagens do recrutamento interno e, consequentemente, é desvantagens do recrutamento externo? Primeiro, o recrutamento interno é interessante pela pro proximidade das pessoas né, com os, quem toma a decisão do recrutamento. Então, por exemplo, o setor de gestão de pessoas, eles é, precisam preencher uma vaga. E aí, de repente, vão pensar primeiro e utilizar pessoas dentro do quadro já existente da organização. Então, eu vou acionar ali as chefias, e né, falo: olha, a gente está com uma vaga aqui, vamos dizer, aqui no setor de contabilidade, preciso de alguém com habilidades matemáticas, financeiras, hein, com muita paciência, com bastante é, dedicação no trabalho. E aí, pergunta né, para os seus gestores da empresa e fala assim: olha, vocês tem se alguém para indicar? Então, essa proximidade facilita muito e acaba agilizando o processo de recrutamento e seleção. Se, de repente, dentro da organização tem alguém com esse perfil, obviamente, é, fica mais fácil de enxergar essa pessoa, né? fica mais próximo. A economia também é um outro, uma outra vantagem né? da, do recrutamento interno, porque a gente não precisa gastar com processo seletivo, não precisa gastar é, com divulgação de vagas, não precisa gastar, de repente, contratando uma empresa terceirizada de recrutamento, né? então a gente, a gente tem que pagar para essa empresa para escolher uma pessoa do, do ambiente externo adequada, né? então a gente tem uma vantagem de economia, que o processo é bem mais simples né? e menos dispendioso. E a rapidez também, né? como dito no, no exemplo da proximidade, é a mesma coisa. Como está próximo, né? é, não precisa muitos processos para poder identificar a melhor pessoa, acaba sendo bem mais ágil o recrutamento interno quando comparado ao recrutamento externo. Então você tem que... Divulgar vaga, depois verificar possíveis candidatos, aplicar os testes, né? analisar esses testes. Às vezes os testes duram várias rodadas, né? dependendo do, do cargo, né? precisa de várias rodadas para poder escolher a melhor pessoa, então acaba demorando mais. Conhecimento. Tem muito a ver com a proximidade por conta que a, a, a, os gestores né, em si já conhecem as pessoas, né? sabem das suas capacidades, sabem das suas habilidades, sabem das suas competências e isso ajuda muito a escolher a melhor pessoa para estar naquele local, principalmente em relação ao comportamento. As pessoas do, do ambiente externo, do recrutamento externo, fica muito mais, menos menos fácil, assim, vamos dizer, né, de verificar como é o comportamento dessa pessoa, porque, de repente, a gente não tem um tempo hábil para testar essa pessoa em termos comportamentais, e aí, realmente, fica mais complicado, né? Então, ter essa, esse contato com o pessoal interno, a gente acaba conhecendo né? como eles se comporta, se é comprometido, né? se é dedicado, se realmente realiza as tarefas de acordo com o planejado, enfim, fica mais fácil. Adaptação à cultura organizacional, então, esse é outro item interessante. Quando a gente pega uma pessoa de fora, a pessoa não conhece nada da organização, não conhece as normas, não conhece a cultura né, da empresa, os rituais, não conhece né, como funciona a empresa como um todo, né? as questões éticas, as questões de inovação, como funciona a empresa. Então, a pessoa no, no, que já está dentro do quadro ele já conhece, já sabe como funciona. Principalmente as normas é, não estabelecidas, assim, as normas é, as normas implícitas, que a gente chama. né? Que as pessoas sabem que existem as regras, mas não está escrito em lugar nenhum. E aí as pessoas que estão já na organização elas acabam já conhecendo essas, vamos dizer, essas normas implícitas. É, para promoção também fica mais fácil o recrutamento interno, porque a gente vai pegar as pessoas que acabam se destacando. Motivação e valorização profissional também é um item bem interessante para a vantagem do recrutamento interno, porque a partir do momento que a gente promove alguma pessoa do nosso quadro, acaba motivando essa pessoa também a trabalhar mais e motivando os outros colaboradores, porque viram que tem a possibilidade de, de promoção e ficam, né, querendo ser mais comprometidos com o trabalho por conta disso, para aproveitar essas vantagens. É, outra outra vantagem agora do, de, do recrutamento externo, também agora uma desvantagem do interno, é de repente a liberação do bom profissional. Quer dizer, eu tenho um excelente profissional no quadro, mas aí eu vou e recruto, é, recruto externamente esse profissional para ocupar o cargo. Então, de repente, eu poderia ter aproveitado o um, um profissional internamente, mas não fiz, recrutei externo. E o contrário também. De repente, eu recruto um excelente profissional de fora que esse profissional vai acabar agregando muito à nossa organização. Outra vantagem do recrutamento externo é a questão de falta de pessoal. De repente, dentro da minha organização não tem ninguém que se enquadre no cargo que precisa ser preenchido. Os critérios também de avaliação para promoção é outra vantagem. Né? Porque, como normalmente você tem muitas pessoas que podem ser promovidas, então fica difícil estabelecer critérios claros para a escolha dessas pessoas. E de repente escolher uma pessoa em independente da outra quando os critérios não estão muito claros e os critérios não são muito justos pode causar a desmotivação das pessoas. Então trazer uma pessoa de fora pode ser mais fácil do que promover alguém de dentro por conta dessa, desse equilíbrio nos critérios de promoção. O conflito entre as pessoas por ascensão, né? e aí é, se a gente se a empresa, por exemplo, decide utilizar mais o recrutamento externo, o que acontece? As pessoas, às vezes, criam um conflito, uma disputa, para poder ocupar o cargo, para poder ser promovido. Isso pode causar muitos ruídos, uma pessoa pode prejudicar a outra, criar algum, alguns conflitos, e as pessoas podem brigar pelo cargo e acabar perdendo desempenho na organização. Então, tem esse problema também. A questão da inovação, uma pessoa de fora, de repente, traz um olhar diferenciado para os processos, para os produtos. Então, pode gerar mais inovação, visto que as pessoas que estão dentro da organização já estão habituadas com os processos, né? com o desempenho das suas funções e acaba não olhando alguns detalhes que pode ser interessante agregar dentro da organização. Né? E aí também é um, uma questão importante para o setor de treinamento e desenvolvimento pessoal. Né? De repente, as pessoas estão tão ali, vitoladas com aquele procedimento que já acontece há muito tempo, então, o setor de treinamento pode mandar também as pessoas fazer algum treinamento para melhorar essas questões de inovação. Mas trazer uma pessoa de fora, né, que tá no mercado lá, de repente já traz um olhar diferenciado. E outro, outra vantagem do recrutamento externo é que de repente a gente já traz uma pessoa pronta. Não precisa desenvolver ninguém, não precisa treinar ninguém. Né, as pessoas já vêm prontas, já já sabe como fazer um trabalho, o que precisa ser feito. Então isso é uma grande vantagem, né? É contratar alguém pronto. Também é claro, né, a gente pode contratar pessoas do ambiente externo que que precisam ser treinados aqui dentro da organização. Até comentamos na, na outra aula que existe uma vantagem com isso. né? a gente contrata alguém para ser treinado aqui, a gente acaba moldando a, a, a pessoa, aos procedimentos da empresa, a cultura organizacional. Mas se a gente quer economizar em treinamento, trazer uma pessoa de fora já pronta é uma, uma vantagem né? nesse sentido. Agora, é, como que a gente pode caracterizar o perfil do, da pessoa que a gente vai selecionar. Primeiro, a gente precisa verificar quais são as atribuições do cargo, o que, que essa pessoa vai fazer, né? quais são as suas responsabilidades, quais atividades vão ser ser desempenhadas, né? isso detalhar o máximo possível, né? quais as características sociais e psicológicas que essa pessoa precisa ter. Então, é, criar esse rol de, de, de atributos, né, de competências, para poder desenhar o cargo, né? o que, que a pessoa faz, se ela vai ser responsável por setor, com um procedimento, detalhar isso muito bem, né, quais atividades ela deve realizar, se for, por exemplo, um, uma pessoa que mexe com serviços de engenharia civil, né, é responsável por, por, por estoques de matéria, enfim, tem várias questões importantes, e aí a última talvez seja a mais importante, né, se a pessoa, por exemplo, vai ser um cargo de vendedor, uma característica social e psicológica interessante é ter empatia, né? saber ouvir o cliente, principalmente, né? trabalhar bem com os seus colegas. Então, esses fatores comportamentais são importantíssimos. Para cada tipo dessas caracterizações relacionadas aqui, tem várias ferramentas para medir isso também. Né? E aí, com isso, a gente consegue montar o perfil do candidato. E esse perfil do candidato, normalmente, ele é montado da seguinte maneira. O perfil precisa ter a qualificação que é necessária para atuar na empresa. Por exemplo, uma pessoa da, da área de farmácia. Para ele atuar na área de farmácia, ele precisa ser formado em farmácia. Tem que ter feito a graduação. Então, isso é uma qualificação. Se a pessoa vai trabalhar no cargo de técnico de segurança de trabalho, ele precisa ter formação na área. Se ele vai ser um administrador em uma empresa que tem mais de 50 pessoas, ele precisa ser é, formado em administração e ter o um registro no Conselho Regional de Administração do seu estado. Então, essa é a qualificação é, que precisa ser descrita na hora de montar o perfil do candidato. Verificar se é necessário ter experiência. Né? Por exemplo, se a gente vai contratar principalmente gestores, líderes, né? é interessante ter experiência com pessoas, com liderar equipes para poder desempenhar, já vir e desempenhar bem o seu papel. E as características psicossociais. Se a pessoa é um vendedor, ela precisa saber ouvir, ter empatia. Se a pessoa, de repente, é um programador de, de software, ele precisa ter uma característica de alta atenção. Né? Aquela pessoa consegue se concentrar o máximo possível. Enfim, tem várias características aí que a gente pode colocar. As técnicas de seleção, né, tem várias maneiras de fazer isso, e aí trouxe alguns exemplos. É, em, em relação ao comportamento, a gente tem um teste, um teste chamado VISP, que avalia o comportamento das pessoas, tem o teste de habilidades, que normalmente é um teste prático, por exemplo, a gente vai contratar um motorista, né, aí a gente coloca ele para dirigir lá, acompanhado com os avaliadores do setor de gestão de pessoas, né, para verificar as habilidades da pessoa. Conhecimento, a gente pode fazer uma aplicação de provas, é, é, questões aí de competência, pode utilizar dinâmica de grupos, né, para avaliar comportamento, habilidades, também, por exemplo, em termos de liderança, né, essas dinâmicas de grupos são muito boas para ver quem, quer, quem consegue assumir a responsabilidade pelo grupo, então tem várias técnicas interessantes. E resumindo, né, por que recrutar pessoas? Né? As pessoas, elas vêm para agregar a, na organização, elas vêm para fazer a diferença, e quando a gente acerta o perfil, da pessoa para encaixar certinho dentro do cargo, isso vai dar uma vantagem competitiva muito grande para a empresa. E aí tem aquela outra questão que a gente já conversou nas outras aulas, que é a questão do alinhamento à estratégia. Quando a gente contrata, aliás, desculpa quando a gente desenha muito bem o cargo, dentro daquela estratégia de curto, médio e longo prazo, e acerta o perfil, e acerta a, a, a contratação da pessoa, a chance da gente conseguir... Realizar a estratégia desenhada é muito grande, né? muito maior. E isso ajuda muito né, a empresa a ser competitiva no longo prazo. E existem alguns erros de recrutamento. E principalmente os erros de recrutamento são realizados por conta de não aplicar o teste correto e por conta de não observar a questão do alinhamento à estratégia. Isso pode comprometer totalmente o recrutamento. Né? A empresa estrategicamente está direcionada para um lado e a gente contrata pessoas que vão direcionar a empresa para o outro lado. E aí realmente acaba gerando um ruído muito grande. Então, enfim, né, é um processo muito importante dentro da organização, ele precisa ser muito bem pensado, muito bem feito e muito bem alinhado à estratégia organizacional.